Boa noite pessoal, que Chante, estou aqui novamente hoje para trazer uma pessoa muito querida, um ser de muita luz, um Arcturiano também, assim como eu, mas acima de tudo, Arcturianos ou não, né? Ser de luz, um ser de luz, um ser que é muito amoroso em tudo que faz e isso é muito importante, né? o Mateus Menzel, do Portal de Arcturus, um ser muito gentil, adoro ele, é meu irmão mesmo, sinto como se fôssemos irmãos desde que eu nasci, e antes de eu nascer. Então, ele vai estar tá trazendo aqui alguns esclarecimentos importantíssimos a respeito da energia multidimensional do dinheiro, né? O dinheiro, uma coisa que por muitos anos foi visto de uma forma equivocada, foi né, levado como algo ruim, como algo que comprova que tu é uma pessoa, que tu não tem caráter, e na verdade isso foi tudo fruto de uma má interpretação que nos fazia entrar e ficar na escassez, que não é nada funcional, não é saudável, não é feliz, não é harmônico, não traz felicidade para nossa vida, nem para de ninguém. Então, né, Matheus vai trazer esse novo olhar a respeito do quão maravilhoso é estar em ressonância positiva, harmônica e amorosa com esta energia, né? Dinheiro é uma energia e por que não estar em ressonância amorosa com todas as energias, trazendo abundância para a nossa vida, alegria, felicidade, coisas boas? Por que não? Todos nós merecemos, viemos aqui para ser. Feliz, feliz, prósperos, plenos, com uma saúde plena, com todas as coisas maravilhosas, que é o que nós todos merecemos de verdade. Certo, anjos? Então, agora vou chamar esse ser. Onde ele está? Ah, ele está aqui. Ah. meu irmão maravilhoso, eu amo ele. Eu amo, amo, amo, amo muito. Oi, Kátia, boa noite, meu anjo. Lise, oi, Lise. Oi, Olá. Jesus Cristo, que coisa mais linda, meu Deus, o que, que estou vendo aqui? O que é isso? É um cometa? É o Super-Homem? Não, é o Mateus, esse ser lindo, maravilhoso, maravilhoso. Além de lindo por dentro, lindo por fora. Te amo, meu irmão, você é maravilhoso, você está irmão. muito lindo hoje, maravilhoso. Te amo. Gratidão, boa noite, meu amor. Noite, amor seja boa noite, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo aqui nessa mini nave. Arquituriana da Chiara para trazer né, um pouquinho do teu conhecimento, já que é muito conhecimento que tu tem, então tu traz um pouquinho aqui, de pouquinho em pouquinho a gente vai enchendo tudo E trazendo esse esclarecimento novo sobre essa energia do dinheiro, então meu amor, te dou as boas-vindas, te dou a palavra, te amo muito, fica à vontade Gratidão, que honra imensa né, ser recebido no seu canal e com esse amor todo com esse carinho de sempre Você sabe que é tudo recíproco Também te amo muito Te honro, te reconheço como minha irmã né? E agora parceira de caminhada E eu estou muito feliz De Também estar sou. nesse movimento muito feliz. De trabalhar contigo muito. Boa noite a todos que aqui estão conosco Sejam muito bem-vindos Muita alegria, muito amor, muita paz no nosso coração Hoje a gente vai falar de algo maravilhoso, uma energia que é importantíssima para o nosso movimento aqui em Gaia que é fundamental para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para o nosso movimento aqui. Então a gente está num movimento que eu tenho sentido, tenho visto, inclusive de muitos canalizadores, muitas pessoas trazendo informações de um processo que eu estou sentindo também muito forte no meu coração, esse movimento de materialização de tudo aquilo que a gente está projetando. Né? Porque nós estamos recebendo muitas mensagens, estamos recebendo muitos movimentos há algum tempo já, sobre essa nova terra, sobre esse movimento que a gente está construindo. E chega um ponto da gente fazer o da longe de tudo isso que a gente está trazendo. Né? Colocar isso em movimento em Gaia, colocar isso em materialização. E aí a gente fala de uma energia que é fundamental para isso. A energia do dinheiro, que é a energia de troca escolhida aqui na tridimensionalidade, através das moedas, né? e que faz com que a gente possa materializar esse movimento que está no nosso coração e que a gente tem recebido porque nós sabemos que muitos projetos dos quais nós vamos desempenhar, inclusive eu e Kiara, a gente já tem recebido algumas coisas, vão necessitar desse, desse movimento, desta energia. Né? E aí nós vamos começar do, do início, né? do princípio, do porquê essa energia se circulou de tantas crenças, de tanto peso, de tanta memória, de tanto registro, né? Lá nos primórdios, em outros momentos da nossa sociedade, nós tínhamos o processo, inclusive na época de Cristo, e nessas épocas todas, onde existia um movimento de escravização assim, muito grande da população. Hoje ainda existe essa desigualdade social, mas na época era muito mais marcante isso. O dinheiro realmente ficava muito mais na mão de apenas uma sociedade, em geral. Né? que se colocava no direito de pegar uma parte de tudo que era faturado em todas essas sociedades, só que na época esse movimento ele era intenso demais, se deixava para os trabalhadores muito pouco dessa energia. Então era um processo exploratório muito grande mesmo E aí criou-se todo esse DNA em torno dessa energia De que aqueles que tinham o dinheiro eram os malvados da situação né? E esse é o processo de crença que foi enraizado e que a gente carrega na nossa genética até hoje Direcionando né, a energia do dinheiro a esse mal A essas pessoas que eram consideradas maldosas naquele momento por é, retirarem uma parte desse processo financeiro dos trabalhadores. Então, na época era chamado né, de imposto, assim como hoje existe, mas era um outro conceito, um outro tipo de, de movimento que era feito e era muito forte mesmo. Então, por isso né, que o nosso DNA foi se construindo dessa forma. Né? Então, no decorrer de outras sociedades ainda, mais para frente, a gente teve a parte forte do clero, né, da igreja católica, desse processo todo, onde os recursos também eram colocados nas mãos desse, desse sistema. E quem fosse participar de um processo de espiritualidade, de crescimento, de desenvolvimento, teria a necessidade de abrir mão desses recursos, de abrir mão dessa questão da prosperidade. Então, o que, que a gente teve de construção nesse período histórico? A gente teve uma separação entre espiritualidade e prosperidade. Isso traz um movimento delicado para os trabalhadores da luz. Por quê? Porque como isso está enraizado no nosso sistema de crenças, Sempre que eu vou exercer a minha missão de alma, vou partir para um movimento mais espiritual, automaticamente o que acontece? Eu começo a entrar no processo de escassez. Por quê? Porque lá no meu DNA, eu fiz um contrato de que, quando eu entrasse no movimento de espiritualidade, eu abriria a mão de recursos de prosperidade. Isso é que aconteceu... <risos> Eu sei, é bem Já assim é mesmo. Forte. É, é uma experiência importante. que todos nós temos todos né estão... a gente não tem como né a gente começa a entrar no movimento espiritual e começa a achar que tem que ser pobre para ser realmente espiritual para ser verdadeiro e ainda a gente já tá com essa crença que é errada que é Total, compl completamente disfuncional completamente uh, desumana insalubre e aí vem alguém Pá, né? Faz algum comentário, joga para ti alguma ideia assim, né? Ah, não, mas tu cobra. Bah, mas isso aí é charlatanismo. Aí reforça, né? As crenças, né? Claro, aquela pessoa tá numa vibração muito baixa, mal, mas a gente vai comprando essas coisas por quê? Porque nós temos ela dentro de nós, né? Então, é hora realmente de estar, né? Quebrando isso e eliminando, porque daí não vai ter onde ressoar. Quando alguém fala alguma coisa, não vai ressoar em nada e vai para vai Deus, né? Continua, perfeito, meu anjo. Perfeito. E às vezes a gente já não acha mais isso. Só que o nosso subconsciente ainda tem essa programação. Por causa daqueles momentos históricos né? que se aconteceu isso. E isso vale para o processo e aconteceu muito no movimento da sexualidade também. Mas foram votos e acordos que a gente fez com aquela consciência daquele momento... Só que a gente sabe que hoje nós somos é, seres que temos um registro acástico, um HD de tudo aquilo que foi armazenado e muito do que a gente vive está relacionado a uma outra consciência. Então a gente vive muita coisa na nossa vida que não está correlacionada com a consciência atual, mas sim com decisões, crenças, votos, acordos, contratos e todo esse tipo de movimento espiritual que a gente fez numa outra consciência, né? E, e isso não é uma estrutura de culpa. Não. Não. Pelo contrário. Se eu entendo que eu tinha uma outra consciência naquele momento, então eu entendo que eu não tenho culpa. Foi a experiência que eu escolhi naquele momento com a consciência que eu tinha. E tá tudo bem, claro. perfeito. A gente veio para experienciar tudo. E determinadas e diferentes consciências. Só que agora a gente faz uma escolha diferente, né, cara? A gente tá agora chegando no processo desse movimento da Era da Luz que a gente escolhe olhar para essa prosperidade, olhar para essa energia do dinheiro de uma outra forma. Então, quem está fazendo essa escolha vai entrar num processo de reprogramação profundo disso tudo que aconteceu. E, inclusive, o planeta Gaia entra num processo também de mudança do seu próprio sistema financeiro global. Porque a gente já tem aí provas o suficiente de que esse sistema financeiro global atual não é 100% funcional e não é bom para todo mundo. Então, e quando a gente fala de Era da Luz, de Confederação Galáctica, o é, primeiro requisito que os seres da Confederação Galáctica impõem para um planeta ser confederado é um sistema financeiro que seja é, cooperativo e equilibrado, que beneficie todos né, na sociedade. Então, esse é um processo... que que Gaia vai passar assim, ó, de início já, logo de cara, uhum. que foram um processo de confederação De, de tornar esse movimento é, Gaia um planeta confederado novamente A primeira implantação do Comando Aster e dos Seres da Luz é a mudança de um sistema financeiro global E aí a gente está uhum. falando, falando de que Como eu vou fazer essa mudança? Primeiro é em mim Porque eu uhum. sempre falo que o meu processo e o processo do planeta são reflexos, são espelhos Isso o nosso processo é começar a olhar para esse dinheiro, começar a olhar para essa energia de uma forma mais amorosa, de uma forma mais harmônica, trazer essa energia para perto, porque muitas pessoas ainda, inclusive, é, têm uma certa repulsa dessa energia, tem medo de pegar na mão, tem medo de se relacionar com o dinheiro, é. devido a toda essa é essa crença, né? Ah, eu peguei no dinheiro, tem que lavar a mão, porque é sujo. Uhum. É, tem esse medo de tocar na energia do dinheiro. Então, a gente tem esse processo de trazer essa energia para ser nossa amiga, trazer essa energia para trabalhar junto conosco, porque ela vai nos proporcionar fazer um curso com a Kiara e com o Matheus, fazer uma sessão com a Kiara, fazer uma sessão com a Beth, fazer uma sessão com, Beth, uma sessão com esse, com aquele... Essa energia vai trazer possibilidades para o teu processo evolutivo, vai trazer possibilidades para você viver de uma forma mais confortável, trazer possibilidade de melhorar os relacionamentos, porque muitos relacionamentos são, sim, né, é, desestabilizados por questões financeiras. A gente tem aí um percentual muito elevado de divórcios que acontecem por causa desse tipo de problema. Então... A gente tem uma melhora em todas as áreas da nossa vida e da nossa sociedade, quando a gente começa a se relacionar com essa energia de outra forma. Uhum. E qual é o movimento para isso? É o movimento para tudo, é o amor. Né? Quando a gente começar a colocar o amor nessa energia, quando a gente colocar amor no nosso DNA, no nosso campo eletromagnético, aonde está salvo, onde está registrado outras energias, em relação a, a, ao dinheiro, como o ódio, a raiva, a repulsa, enfim, o medo, né? A gente tem medo de ganhar dinheiro, eu já tive essa sensação também, né? Porque eu tenho muito medo de ganhar, né? Porque se eu ganhar, eu vou ser uma pessoa ruim, <risos> né? Tem muito disso. é Ou então, porque se eu ganhar, eu vou atrair pessoas que querem me assaltar, é. né? Pode então também sido. tem essa limitação, né? Ai, uh, sempre vai para um lado mais negativo, mais Sim. ruim, mas e aí vai se juntando várias coisas e vão se acumulando, vão te trazendo Sim. escassez, porque tu tá inconscientemente nessa mecânica, né? Uhum. E aí tem, vai se juntar mais essas outras coisas, uh, quem tem dinheiro não presta. Quem tem dinheiro provavelmente roubou, não é honesto, Sim. né? E aí, tu corre, gente, a gente tá numa mecânica de escassez e aí começa a dar vários problemas, né? Como o Matheus falou, a gente começa a ter problemas no relacionamento, tu não pode te deslocar, tu quer ter um carro bom para fazer uma viagem, para ir até um lugar que tu quer fazer um curso. Ou para ir na casa da tua amiga, ou para ir trabalhar. Tu quer insegurança, por que não? Tu tem que ter um carro bom. O que tem de errado nisso? Opa, vamos parar, sabe? É vamos isso? lá, gente. É isso. É. Vamos é sobre lá. Isso. E aí a gente traz o aspecto de que... Por que a gente fala do dinheiro multidimensional? Porque ela é uma energia, como todas, que advém da fonte criadora. A energia do dinheiro é uma energia divina. É uma energia sagrada. Ela é colocada aqui no planeta a serviço da vida. Uhum. Então ela ela foi trazida para o planeta a serviço da vida Foi o, o, o homem com a sua estrutura de sociedade aqui Foi quem construiu essa negatividade sobre a energia Mas a energia em si, ela é, não tem a ver com isso Ela é uma energia a serviço da vida E esse processo de espiritualidade versus prosperidade é um processo completamente inverso da, da realidade. Porque na realidade em si, quanto mais próximo da fonte eu estou, quanto mais desenvolvido espiritualmente eu estou, mais próspero eu devo ser. Porque eu sou eu mais de quem eu sou, eu estou mais conectado com a minha essência, eu estou mais ligado ao meu propósito, eu vou contribuir com a sociedade, eu vou contribuir com o Gaia, eu vou contribuir com a humanidade. E automaticamente eu tenho... É, eu tenho... A possibilidade, o merecimento de ter prosperidade em relação a isso. Então, isso precisa ser completamente ressignificado, porque isso está muito distante da realidade. Né? O nosso poder co-criador, claro que a gente entra num contexto de que nós vamos chegar numa nova era onde, sim, nós vamos co-criar as coisas, nós vamos materializar as coisas sem precisar de uma energia de troca. Mas enquanto a gente ainda tem ela, a gente precisa fazer essa ressignificação, para poder co-criar as coisas através dela, com essa harmonia, porque hoje ela é o mecanismo de co-criação nosso. Então, o que significa isso? O dinheiro é Deus se colocando à disposição para que nós co-criamos a nossa vida. Então, é dinheiro em ação. Deus em ação. Dinheiro é Deus em ação. Se é o dinheiro, o caminho para para eu cocriar a minha realidade aqui na Terra, significa que Deus, o dinheiro é Deus em ação. Porque quem é o Criador? É a fonte criadora. Então, se o que Exatamente. cria a minha realidade, se o que materializa a minha realidade aqui em Gaia é o dinheiro, então o dinheiro está muito mais próximo de Deus do que a gente acredita. Ou do que foi contado para nós aqui. <risos> né? Então, olhando por essa visão... Cara, Quanto mais próximos da fonte, mais a gente tem que ter essa energia de fluxo na nossa vida. Exatamente. E para complementar, o Matheus falou sobre o sistema financeiro quântico, né? Que vai ser implantado no planeta, junto com a transição. Vai ser uma das primeiras coisas e tudo mais. Que é um sistema positivo, saudável né, e funcional. Mas, enquanto isso não acontece, ficar esperando por isso pode também ser um movimento de escassez. Porque... Sim. Tu vai parar toda a tua vida para esperar por isso, ninguém sabe de nada, quando é que vai ser e tudo mais. Tem uma linearidade. E por que que tu vai ficar né, ali esperando alguma coisa se tu já tem os poderes da cocriação dentro de ti, dentro do teu coração, te conectando com Deus, te conectando com o amor, te conectando com um fluxo aberto de realmente abundância em todos os setores? Ficar esperando, esperando, esperando. E se todo mundo ficar esperando, isso vai demorar mais. Então, quem assim, quanto mais que manifestar, vai quem vai materializar? Agora. É, quem vai ser, né? Então, assim, gente, essa energia tem que circular em vocês, para circular nos outros, circular em todo mundo, para a gente já começar esse movimento na Terra e já começar a cocriar isso para que venha logo. Então, assim, uh, olhar para fora. E esperar alguma coisa acontecer fora Só vai gerar ansiedade E angústia Então busquem, né, como o Matheus está falando Fazer dentro de vocês Por vocês E já comecem o movimento da 5D Dentro do coração de vocês perfeito. Não esperem a 5D chegar lá fora Começa aqui, aqui no teu coração perfeito. E o dinheiro faz parte disso Então, meu Com anjo certeza. Isso é fantástico É perfeito, por quê? Porque nós somos os construtores da nova era Da nova terra Porque nós temos essa informação Nós acessamos isso Então automaticamente, quando você tem o acesso à informação Você recebeu a informação Porque é você que vai fazer isso acontecer E aí se nós que Temos essa informação Se nós que temos a maior Possibilidade de fazer esse movimento Nós ficarmos esperando Quem é que vai construir? Aquele né? que ainda não estão despertos para isso não tem essa possibilidade Porque ainda não acessaram essa informação Então não dá nem para esperar isso né, dessas pessoas Porque eles ainda não sabem que isso vai acontecer Então vocês, nós que temos essa informação Temos esse movimento de fazer essa construção E começa dentro de nós né? E a ascensão também tem a ver com isso Ah, eu vou esperar a 5D se instalar e eu vou para a 5D também Junto com o, o, o movimento né? A sua ascensão é sua responsabilidade essa é seu <risos> Para que movimento. esperar? Não, e a frequência vibracional e a dimensão Não tem a ver com o planeta onde você está Você já, uhum. já pode viver em quinta dimensão Mesmo que Gaia ainda não tenha mudado matéria, Materialmente falando para cima, uhum. Porque uhum. é uma frequência vibratório é um estado de ser. Então, você já pode viver em 5D. Claro, aqui pode. Porque a 3D vai responder a tua frequência vibracional. Hum. Então, hum. quando a gente fala de é, transformar o dinheiro para uma multidimensionalidade, a gente está falando de olhar para o dinheiro com esse aspecto divino, sagrado. Né? Vocês percebem o quanto... Todas as áreas da nossa vida estão sendo ressignificadas da mesma forma Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de relacionamento Quando a gente fala de espiritualidade e de prosperidade Todas essas áreas a gente vai falar a mesma coisa A ressignificação vai ser o mesmo processo A mudança de olhar vai ser o mesmo Entendem? Por quê? Porque a gente está mudando de dimensão Então tudo na nossa vida vai ter uma perspectiva e um olhar diferente. E o, o processo de ressignificação, de elevação dimensional de cada área da sua vida vai ser o mesmo movimento, uhum. que é ir para a energia do amor. É o uhum. mesmo movimento para todas as áreas da sua vida. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente já sabe o que fazer em cada pedacinho de nós para ir para a 5 O que eu tenho que fazer? Tenho que ressignificar as crenças... Tenho que limpar as emoções Tenho que me conectar com o meu eu superior E entrar na frequência do amor Então, uhum. passa isso para todas as áreas da sua vida sensação mas... Entende? Samson. Então, uhum. é isso É sobre isso Como diria um amigo meu é sobre, é, sobre isso. Isso. É. É, sobre é sobre isso É sobre isso É sobre isso E aí a gente entra num aspecto também que está relacionado à missão de alma. Né? O dinheiro ele tem um movimento que está conectado com o processo do profissional. Né? A gente tem associado dinheiro ao nosso trabalho, ao nosso nossa contribuição, ao nosso movimento profissional, que a gente chama aqui em Gaia. Então, quando eu olho dessa forma, eu também entendo que esse, essa ressignificação da prosperidade também tem a ver com a ressignificação da minha maneira de... Trocar a energia. Porque, como eu estou trocando hoje? O que eu faço hoje para receber a energia do dinheiro? Será que estar mais alinhado com a minha alma, me sentir melhor com o meu trabalho, trabalhar de uma maneira mais leve e com o coração e sentindo amor, não vai fazer com que eu atraia mais desta energia? Essa é uma boa reflexão também. Porque se. O dinheiro está relacionado a amor, a leveza, a fluxo. Se eu estiver alinhado com a minha alma, naquilo que eu faço para receber essa energia, será que ela não vai automaticamente também fluir mais leve para a minha vida? Porque às vezes eu construo um processo de escassez também, porque a forma com que eu troco essa energia, com que eu contribuo, com que eu trabalho, eu não gosto. E, e aí o fluxo do meu ser também é diferente. Quando eu faço aquilo que eu não gosto, automaticamente eu coloco outras energias naquele dinheiro que vem, porque aquele dinheiro que vem está relacionado com aquilo que eu faço. <risos> né? é. Quando cai pode, na minha pode. conta bancária, o que, que eu sinto hoje? Né? Quando eu vejo quem me, quem me pagou, quem transferiu essa energia para mim, quando eu vejo aquele CNPJ, o nome daquela empresa, o que eu sinto? Estou feliz com isso? Eu tenho alegria nesse né, movimento? Ou só tenho alívio porque eu vou ter para quitar as minhas contas. Mas eu vejo e sinto felicidade. Nossa, eu recebi dinheiro por ter feito aquilo. Por ter contribuído com a vida de alguém. Eu recebo dinheiro, mas eu recebo também o um feedback extraordinário daquele trabalho que eu fiz. Será que não dá mais fluxo isso também? Kiara. Maravilhoso. Bom, eu se eu começar a falar sobre isso, meu anjo, a gente fica até amanhã. Mas eu vim de um outro trabalho, né? Eu era... Trabalhava na área da engenharia, né? E eu amei trabalhar lá, mas durou um tempo, né? Depois de dez anos, como profissional, eu já não entrava mais. E eu continuava tentando, porque todo mundo disse que se eu fizesse faculdade, tereré, tinha que fazer. E não funcionou, gente. E olha... Uh... Foi difícil, né? Daí quando tu te dá conta que tu tá gastando 50% do teu salário com remédios, médico e não sei o que, aí, opa, peraí, como é que é? Como é que é isso? Então assim, uh, hoje em dia, antigamente dava, antes de 2012, antes de 2010, onde a gente tava numa velha energia, até dava, mas agora na nova energia e principalmente para quem está aqui ouvindo essa live, que está nessa conexão da ascensão, a gente, não funciona mais querer trabalhar só por dinheiro, trabalhar com uma coisa que tu detesta, com uma coisa que te faz mal, com uma coisa que te irrita, e achar que isso vai ser bom. Não vai ser bom. Isso não vai ser bom e não vai trazer tanto retorno financeiro quanto como se tu fizer algo que te dá prazer e te traz um retorno financeiro. Talvez no início o retorno seja um pouco menor Em termos de, de, né, de quantidade 100%. Mas e daí? Tá. E daí? Eu passei por isso E tá tudo bem eu uh, Ok O uh, que, que, que eu ia fazer? Né? Eu falei eu falei até Falei para Deus, para os meus guias Falei uh, se eu tiver que ganhar Menos da metade E fazer uma coisa que eu gosto, tudo bem Claro, isso é escasso também Mas eu estava desesperada e tudo bem, sabe? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. As coisas vão acontecendo e daí tu vai ver que quando tu faz alguma coisa que tu ama, com prazer, com dedicação, aquilo não vai te destruir, não vai te deixar super cansado, super exausto, sem conseguir dormir, rolando na cama, se sentindo mal. Vocês não vão sentir isso. Vocês vão sentir prazer e até quando vocês ficarem cansados, vocês vão cansar e vão dizer gratidão. Porque... É tão prazeroso fazer o que a gente gosta e começa, sim, a trazer mais prosperidade financeira e mais dinheiro. Começa, é automático, não adianta, tu entrou no fluxo, é tu fluxo. soltou, tu abriu, tu conectou, tu iluminou. O que, que vai acontecer? Tu vai receber mais? Sim, vai acontecer, não tem escolha. Não tem escolha, vai entrar. Uhum. Isso vai ser ótimo, tu vai ser mais feliz. Vai ter recursos para fazer as coisas Que deixam a tua vida mais confortável Todo mundo precisa disso Ficar confortável Ficar seguro, ficar isso, ficar aquilo Todo mundo precisa Então, gente, abracem o fluxo E abram O coração para receber o dinheiro E tudo mais que vem com ele Tá tudo bem, é maravilhoso, tá? Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar <risos> Quebrando velhos condicionamentos ah, lá. Quero... E o e Matheus tem foi... um trabalho maravilhoso né? Sobre isso né, Bem, Que eu vou participar lá, Eu estarei lá, gente <risos> Na próxima turma Que o Matheus está montando E estou grata e muito feliz Eu e o meu esposo Estaremos lá com o Matheus Estamos muito felizes de participar e Qual é o teu Novo Produto, conta para nós! <risos> então, meus amores, nós temos é, movimentado essa energia através de um processo um, que chama Transformando a Energia do Dinheiro Pessoal e Coletivamente. Né? É uma ativação série mestra canalizada né, por uma pessoa da família Cryo, que se chama Peg Fênix Dubro. Então, é um processo que vem de um trabalho alinhado com a energia de Kryon. Kryon é o movimento do serviço magnético planetário. Né? E Sim. essa ativação, ela traz esse mesmo conceito para o indivíduo. Então, é uma recalibração no campo eletromagnético do ser. Né? Como é feito por Kryon lá no planeta Terra, essa ativação ela faz no campo eletromagnético nosso, do ser humano. O que ela vai fazer? É uma recalibração quântica, muito semelhante ao maravilhoso trabalho que a Kiara faz também, mas focada na energia da moeda. Então, essa ativação vai olhar para tudo que está programado no campo eletromagnético da pessoa com relação à energia do dinheiro. São quatro uhum. sessões né, de recalibração. Uhum. A primeira delas nós vamos fazer hoje ao vivo para que vocês possam sentir essa energia para entender um certo. pouco desse movimento que é se chama dinheiro multidimensional no estilo Fênix, que é justamente certo. esse ressignificar do nosso olhar para a energia do dinheiro e com isso limpeza do campo eletromagnético, né? a gente vai fazer uma limpeza completa de tudo aquilo que não está mais alinhado com a sua consciência atual em relação a essa energia, né? ah. tudo aquilo que você programou no seu campo eletromagnético em outros momentos, em outra consciência, ou que veio dos seus ancestrais, do seu sistema familiar, ou de quando você era criança, que você não tinha filtro e recebeu essas crenças e essas energias no seu campo. Né? Então a gente vai fazer, no primeiro processo, essa ressignificação e essa purificação. No segundo processo, dentro desse olhar para a nossa história, para o passado, para todo esse movimento, a gente também não vai achar só coisas negativas. A gente vai trazer também experiências, dons, talentos e coisas positivas desse aspecto e a força dos nossos ancestrais também, para elevar a frequência da energia do dinheiro então no nosso campo, tá? a gente vai fazer uma elevação de frequência dessa energia Nunca é, a Tati está dizendo aqui que a vizinha é eu, ia, eu vou ler que a minha vizinha fez e é. a ressignificou e significou contratos, de contratos e pobreza. De Isso a gente, de pobreza. a gente falou no início da live sobre esses contratos. Que a gente faz um, uma ressignificação desses contratos alinhando com a consciência atual desse movimento. Graças a Deus, chega de contrato. Não vamos fazer contrato de vida passada. Eu só quero fazer contrato milionário de alegria e felicidade viver com satisfação benevolência repente, amar amar e amar e prosperidade financeira também e tudo mais por favor chega de, de contrato limitado é eu não é isso. tenho mais consigo. <risos> sabe já chegou o <risos> Kiara como é que a gente fazia esse negócio eu quero saber para mim poder fazer uns agora. uns o quê meu meu Deixa anjo de Deus o que, que nós fazia, porque eu quero saber para fazer uns melhorzinhos. Tá, eu vou contar o que, que a gente fazia, tá? Ah, revelações. Olha só, gente. Contrato de pobreza, tá? Era assim, ó. É isso que tu quer que eu conte, meu anjo? Como é, é que era? Não, Esses... foi só Já comentou. Negativos? Ah, tá. Não, não, não. Mas eu vou contar aqui. Olha mas só. Contrato fazer, de pobreza, pobreza, tá? Bem rapidinho. Só para gente saber. Uh, antigamente, não sei se até hoje, né? Tu entrava numa religião e daí quando tu chegava num ponto lá, iniciações, não sei o que, geralmente três anos, assim, que tu já tava, né, alinhado. Então, tu tinha que, né, para continuar, para receber o, sei lá, madre, pobreza. Daí, ah, tem que dizer umas palavras, não, não é isso. Não tem que ter palavra nenhuma. Contrato tem que digital. pegar qualquer coisa que tu tenha financeira, que seja de terras antigas, ou que seja de coisas que a tua família deixou ou vai deixar, tu tem que enviar para o sacerdote pleno, Tudo né? Nome Isso. Seja lá. Quanto for, algumas pessoas tinham 5 reais, outras tinham 5 mil e assim sucessivamente. Mandar para lá. Então, assim, esse é o contrato de pobreza, porque eles diziam que a partir dali tu te comprometia realmente com a igreja ou com aquele tipo de religião. E nós fazíamos isso. Imagina antigamente o quanto era mais forte fazer isto. Sim. E outra coisa, o contrato de um, contrato de celibato, né? O que, que acontece? né? As religiões exigiam isso, exigem até hoje né, celibato. Por quê? Porque se eles não imporem o celibatário, as pessoas vão ter filhos e se elas tiverem filhos, elas vão exigir receber mais dinheiro né, como pagamento mensal, já que né, tu não pode ser um sacerdote da, de alguma religião e estar ali com dez filhos passando dificuldades, né, então eles teriam que aumentar os salários de todas as pessoas que são, né, daquela religião. Então isso foi cortado também e criaram a ideia de que o celibato era algo bom e bonito, lindo e maravilhoso e totalmente puro e amoroso. Sendo que, gente, por favor, tá, isso não é amoroso, desculpa falar isso, mas é que na verdade não, não é. é muito saudável. Ter um relacionamento, fazer amor é muito saudável. Muito. Por quê? Porque é uma necessidade biológica, fisiológica, tá tudo bem. Isso é uma coisa e bonita, se também. feita com respeito, se feita com amor, se feita com carinho. Então, assim, gente, vamos, né? Já chega, já chega, vamos lá. E isso também é uma forma, né? O celibatário. E voto de pobreza é tudo irmão. Isso aí, um puxa o outro, Sim. um colabora com o outro, né? Porque é estar, né? Então, assim, não, não dá. Então, gente, a gente fez isso em outras vidas. Fez. Eu fiz, o Matheus fez, tô a Fulano, todo mundo <risos> foi lá e pá. <risos> Passou a vida inteira sozinho lá, bruxos, numa casinha. Má, é, é, é não, não podia casar e também já é melhor nem nem ter amigo também, fica sozinho na casinha lá, as pessoas vão lá, pede cura, daí tu vai lá e faz, e elas te deixam ali uma banana. Tá, que ótimo, mas assim, já deu, tá? A gente já não tá mais naquela vida, já acabou. E agora quebrando todos os contratos. Vamos lá, Matheus, vamos quebrar, vamos quebrar. Vamos que vamos. <risos> A Rufonseca Ah, tem uma pessoa aqui. perguntando. declaram pobreza para alcançar algo, estudo, casa, saúde. Vai, Matheus. É, processo de declaração... Quando eu falo de declaração, eu estou decretando algo. E nós temos que lembrar que nunca é apenas relacionado a 3D aqui, terra. Tá? Quando eu estou decretando algo, eu estou construindo também uma energia espiritual que vai criar um decreto, né? vai criar um movimento que vai ficar registrado no nosso ser. Esse tipo de contrato que era feito, inclusive, nessa questão da religião, ele parecia ser apenas um contrato, como hoje se fosse fazer escrito lá, assinar, mas uhum. não é só isso. Isso uhum. fica intrínseco é no teu seu, é um contrato espiritual. Isso fica registrado na, no teu banco de consciência, né? no teu uhum. corpo tipo de consciência, no teu registro caixa Por isso que a gente ainda vive reflexo disso na vida atual, não foi nem só em uma vida que isso reverberou, isso fica sempre. E esses decretos de pobreza também tem a ver com isso, porque você está decretando. E tudo que você decreta aqui, você cria essa esse movimento no campo quântico. É um movimento espiritual. Né? Uhum. Movimento espiritual. E essa questão da relação entre sexualidade e prosperidade, ele é um movimento tão correlacionado, tão correlacionado, e uma das nossas uhum. sessões, inclusive, é a purificação e ativação do chakra sexual. Por quê? Uhum. Porque a energia sexual, ela está relacionada à energia taquiônica, que é a energia do universo, energia do fluxo da vida, do impulso divino. E é através desta energia que nós cocriamos. Então, se o dinheiro é o veículo de cocriação e a energia sexual, é a forma que nós cocriamos isso As duas estão completamente interligadas Então por isso que um fluxo saudável sexual E uma habilidade de conhecer, canalizar e conduzir essa energia Tem completamente tudo a ver com prosperidade Então isso também era feito, isso foi construído Esse movimento de não façam sexo, isso não é legal, isso é feio, isso é aquilo também tem a ver com o movimento de controle social, porque as pessoas, em repressão sexual, automaticamente também começam a puxar esse movimento de escassez, porque se não uhum. tem esse fluxo da energia vital, sexual, Entendi. automaticamente no campo também começa a prender esse fluxo financeiro. Uma coisa puxa Entende? a outra e Exato. vai indo, né? Exato, é. e também constrói... Doença psíquica, desequilíbrio, caos Porque uma pessoa que está reprimindo essa energia biológica vital E não sabe transmutar essa energia, não sabe lidar com essa energia O próprio corpo, ele vai achar uma forma de fazer isso Então ele vai criar doença né? Porque o físico, ele é um corpo somático Então ele precisa, ele ele vai achar um mecanismo O teu, teu sistema vai achar um mecanismo de liberar isso e aí ele uhum. constrói uma doença. Né? As mulheres têm infecção urinária, aí tem várias questões na bexiga, tem várias questões no útero, né? porque não dá fluxo a essa energia. Os homens têm questões na próstata, tem questões... Uhum. Isso tem a ver com saúde. né? E, e... Claro. tem a ver com todos e os... Claro, né? E que... em graus mais graves, né? começa a criar disfunções, Sim. de comportamentos Sim. que são né, prejudiciais a muito aos muito outros. E né? hoje. É, nem vou citar Toda o vez. tipo de comportamento para não, não. não. Nem, nem Mas assim, chega ele, a não. este ponto, né? Então a gente realmente é um fluxo que tem que né? trabalhar Tá tudo bem, isso não é pecado, gente, é amor E é a amor. ressignificação, como eu falei antes, é a, mesma. é a mesma É a mesma O que eu faço para viver a sexualidade de uma forma sagrada? Assim como olhar para o dinheiro de uma forma sagrada Coloca amor uhum. É só isso Coloca amor e tá tudo, tudo certo Por quê? Porque quando você e outra pessoa vibrar no amor Vocês vão abrir portais Que vão trazer para perto de vocês Seres de luz, luz. Então vai acontecer o que? Vocês vão cocriar luz na vida de vocês Gente, não é o assunto aqui Mas eu vou falar rapidinho A origem fala, da, fala, da sexualidade do mundo. Uhum, a sexualidade humana foi um presente de DNA dos pleiadianos Por quê? Porque os pleiadianos, eles evoluíram Grande parte do, do da evolução pleiadiana Foi através da sexualidade Eles, eles, eles aprenderam a canalizar a energia taquiônica A energia universal através do sexo E chegaram à nona dimensão Fazendo amor Então, eles deixaram para nós a sexualidade como um imenso veículo de evolução, de ascensão, de espiritualidade. E o dinheiro não é diferente, as duas energias estão completamente interligadas. Tanto que nós vamos trabalhar sexualidade na quarta sessão da energia universal do dinheiro, no sentido de cocriação, no sentido de gerenciamento e domínio da energia da mulher. A Lorena pediu quem está solteiro. Não. Tem, um, tem um minuto de paz, né, Lorena? Ah, Matheus, agora você te vira aí com é essa pergunta. Então, e agora? Você, você tem dois... Bom, eu vou deixar o Matheus responder, porque ele está solteiro. É, é, eu acho que eu tenho mais propriedade. Eu vou desligar aqui o som, porque eu não vou conseguir parar de rir. <risos> ai ai eu Solteiro você tem dois caminhos, meu anjo. Você pode Encontrar alguém que você sente Que tem uma frequência vibracional Semelhante à sua E de preferência você cria um processo Em que você fica A gente chama de ficar hoje em dia né? Com essa pessoa né? Com um parceiro fixo ali Que você pode fazer esse movimento Sentindo que é uma energia Que tem um carinho, tem um amor e tem uma boa frequência Ou Segunda opção, principalmente você como mulher Amor próprio né? O processo sexual consigo mesmo Você pode alcançar muitos movimentos maravilhosos Nesse contato consigo mesmo E nesse conhecimento De entender a energia no seu corpo De saber como é, se amar nesse processo Vocês são geradoras Vocês criam vida Vida então, você pode movimentar essa energia dentro de você e criar o que você quiser. Eu falando aqui como alguém que abriu três portais multidimensionais através da energia sexual. Então, eu posso falar com muita propriedade sobre isso. É, você pode eu. criar tudo. Tudo. Tudo. Nesse contato. E, e assim, gente... Mo... Desculpa. Uhum. Pode, falar. pode falar. Não, eu... Eu vou... Eu e o Matheus, a gente está elaborando o Tinder UFO, Isso. tá, gente? Isso aí. <risos> Tinder ufológico. O Tinder UFO, tá? Só para conectados Com os mestres arte. ascensionados E com os extraterrestres Tá? Tem, vai ter que fazer um, um questionáriozinho para ver se a pessoa é mesmo Assim, né? Conexada e daí vai juntar os casais dali A gente tá muito afim de fazer isso A gente começou como uma brincadeira E depois agora a gente está super afim De fazer mesmo, porque contra, Às vezes, não, né? É, a gente a gente, às vezes assim a gente é da área espiritual, a gente quer alguém que, que resolve também assim, né? Que converse sobre esses assuntos, que, que esteja conectado também. Então, gente, quando sair, eu prometo que vou anunciar aqui no nosso. <risos> Amargura ele disse gostei. Adorei, KKK. Então aí a gente vai anunciar aqui, tá? A gente, Muito o Matheus e a Chiara são mil e uma utilidade. <risos> Tinder eu vou Ufa, colocar Tinder esse projeto Ufa. no papel Deixa É, Matheus, você é programador TI, por favor Vamos lá, a gente tem que fazer isso Eu prometo que eu arrumo a outra parte Os questionários, é brincadeira, não vai ter questionário, tá, gente? Mas não é para para vandalizar ali, Não é pra enlouquecer É pra, pra encontrar uma pessoa Sim. legal mesmo E Vê se fecha, né? Vai que conecta. Uh, que lindo, maravilhoso. Eu amo isso, amo isso. Casais felizes. Amo. Vamos fazer então, um Então, meu amor, eu, eu quero. Deixar a ah, pessoa tá, eu... comentar embaixo o nome, se ela dela, gosta. E as pessoas estão se conectando. É... Será que funciona? Funciona. Tá, é... Vamos fazer no meu e no teu, Bom. tá? Uh, então Tinder, Ufo, Kiara. <risos> Que denúncia Ai Arcturian. <risos> ah, é a nossa egrégora Shanty Arcturian. Uh, meu anjo, o que eu queria te perguntar é se tu gostaria de começar a sessão, né? A primeira sessão que vai ser feita aqui ao vivo agora. Essa sessão que o Matheus está amorosamente disponibilizando aqui no meu canal de forma gratuita. Gratidão, meu anjo, é maravilhoso porque assim também as pessoas podem provar, né, como é que é essa sessão, o que elas sentem, como é que elas se sentem nessa energia, e depois elas decidem se elas gostaram, se elas querem fazer, aí é só entrar no direct do Matheus, gente, ele tira as dúvidas e tudo, pedir para se inscrever, já começa na terça-feira, tá? E Marlene, Marlene, então muito... amor, é, é, hoje, é um amor, é um amor. E também o Paulo, que está aqui, ele é muito querido também. E todos que estão aqui, mas desculpa, eu não vou poder citar todos. Então, a gente, quem gostar né, do programa que o Matheus está trazendo para liberar essa energia multidimensional do dinheiro, aí se inscreve, entra lá no direct do Matheus, que tem toda a... Ele, ele dá as informações, ele já responde na hora, aí ele vai já entrar em contato com vocês via WhatsApp, já combina tudo direitinho e não demora para entrar, gente, porque começa terça-feira. E eu vou estar tá lá, tá? Eu e meu marido. então Vamos lá, então, meus amores. Vou convidar vocês para entrarem no processo de meditação. Né? Dentro desse processo de ativação, nós vamos trabalhar os nossos centros energéticos. Então, em alguns dos momentos, eu vou falar para vocês realizarem alguns movimentos. Como, por exemplo, nós vamos trabalhar o nosso centro de cima. Então, eu vou dizer, eleve suas mãos acima da cabeça, no seu centro de cima. Depois, em alguns momentos, coloque suas mãos no plexo solar. Aí, coloca a mão no plexo solar. Coloque suas mãos no centro cardíaco. Centro cardíaco, tá? Então, eu vou conduzindo vocês conforme... Se você sentir que não consegue levar, movimentar as suas mãos... Não tem problema. Visualize que você está fazendo esse movimento, tá. que a energia tá. vai funcionar de qualquer forma, tá? Algumas tá. pessoas entram tá. num aspecto de sono bem profundo e tá tudo bem. Você vai receber de qualquer maneira e, às vezes, até melhor, porque o teu racional não vai resistir, tá bom? Então, não se preocupe. É se tiver sono, deita. Fique à vontade, todo mundo, tá? Tá. Obrigada. Então, a ativação da energia universal do dinheiro, dinheiro multidimensional no estilo fênix. Centro de cima. Respire profundo, estenda os braços acima da cabeça, com as palmas voltadas uma para a outra, como se você estivesse segurando o seu centro de cima, a 60 centímetros acima do topo da sua cabeça. Sinta, perceba, imagine ou pense na energia dentro e ao redor de suas mãos. Você pode manter suas mãos nessa posição, contanto que esteja confortável. Agora, pode colocar as mãos no seu plexo solar. Bem-vindo à ativação de maiores inspirações para conhecer e compreender a natureza multidimensional, da energia universal do dinheiro. Você que está aqui, está pronto para desenvolver uma base mais forte e segura para apoiar a sua nova compreensão da energia universal do dinheiro. Essa ativação fortalece sua capacidade de ter sucesso naquilo que você escolhe fazer. Essa ativação pede para você escolher e se comprometer. A energia universal do dinheiro está comprometida com você, em um padrão de figura em oito, vindo direto da fonte criadora de tudo o que é. Se o seu compromisso já é forte, nós o convidamos a torná-lo ainda mais forte. Se o seu compromisso tem sido incerto ou instável, prepare-se. Você está prestes a saber quanto mais capacidade existe dentro de você. É a hora daqueles com corações dourados e a consciência do despertar conhecerem os aspectos mais elevados da energia universal do dinheiro e como aplicá-los. Você não está só. Respire e relaxe. Centro de baixo. Concentre-se no seu centro de baixo a 60 centímetros abaixo dos seus pés. Estenda os braços ao lado do corpo apontando os dedos para o seu centro de baixo. Mantenha essa postura por alguns instantes. Em seguida, volte a colocar as mãos no seu plexo solar. Nessa ativação, a energia em seu centro de baixo recalibra as percepções que geraram seus padrões de energia pessoais com a energia universal do dinheiro. É hora de evoluir suas percepções além do que tem sido, permanecer com clareza e força nos princípios multidimensionais da energia universal do dinheiro. Você está pronto para elevar a ressonância de sua sabedoria monetária universal e aceitar o fluxo evolucionário da moeda universal. Respire profundo, permita que quaisquer questões antigas de autoestima se dissolvam. Expresse a intenção de recalibrar quaisquer padrões de energia que não sirvam mais à sua expressão de prosperidade. Você agora escolhe viver uma vida florescente de prosperidade consciente. Seus pensamentos e ações têm grande influência sobre sua capacidade de viver na plena expressão de quem você é. Lembre-se, todas as recalibrações energéticas feitas durante essas ativações Estão de acordo com a sua sabedoria interior. Você tem dito sim a si mesmo. E como você diz sim a transformação evolucionária para esses novos fundamentos de apoio. Os benefícios da sabedoria humanitária universal são pessoais e coletivos. Respire e relaxe. Centro do seu ser. Concentre sua atenção no centro do seu ser. E vai desde o centro de baixo até o seu centro de cima. Estenda o braço esquerdo para baixo, com as pontas dos dedos apontando para seu centro de baixo. E o braço direito esticado suavemente para cima, com as pontas dos dedos apontando para seu centro de cima. Respire profundo. Agora, mude a direção da sua postura de energia. Estenda o braço esquerdo para cima e o seu braço direito para baixo. Tome um momento, depois respire profundamente as energias do amor infinito e da criatividade. Quando estiver pronto, pode colocar as mãos no seu plexo solar e sustentar. Dentro do centro do seu ser, Sinta, perceba, imagine ou pense sobre a sua malha de calibração universal e os padrões de energia que você gera em relação à energia do dinheiro. Alinhe seus padrões tradicionais de energia com os da energia universal do dinheiro. Esse padrão transformativo se parece com um filamento de DNA espiralando para cima e para baixo, irradiando luz, energia e conhecimento abrindo novos caminhos para gerar um relacionamento equilibrado, saudável e amoroso com a energia universal do dinheiro. Você está canalizando energia vital para contribuir com novas ideias e criatividade na compreensão da dinâmica da energia universal do dinheiro, para manifestar uma vida de prosperidade com propósito. A energia do seu compromisso pessoal consciente gera paixão e compaixão, por todas as experiências que o trouxeram a esse momento. Individualmente, há a sua malha pessoal. E coletivamente, existe uma terceira malha, cocriada com todas as outras pessoas que escolheram estar aqui nessa ativação. Uma nova aventura em viver a vida energeticamente consciente está sendo cocriada por cada pessoa que diz sim para manifestar a dinâmica multidimensional da energia universal do dinheiro. A coerência individual e a coerência coletiva trazem grande força e novas habilidades para ir além das antigas crenças e limitações. Essa ativação é uma celebração da calibração. Grandes sorrisos são bem-vindos. Respire e sorria. A área do terceiro olho, história. Mantenha as palmas das mãos de frente para o corpo na área do terceiro olho. Por favor, respire de forma profunda e consciente. E lentamente agora afaste as mãos para que as palmas fiquem voltadas para energia na parte de trás do seu corpo. A qualquer momento você pode colocar as mãos. Em seu plexo solar. Há uma grande força na experiência da sua história. Sua história em torno da energia do dinheiro. Você pode sorrir ou rir quando perceber a verdade dessas notícias. O humor movimenta muita energia. Aqui, atrás de você, a energia nessa parte da sua malha apoia as escolhas conscientes que você faz agora, sobre como usar a força das suas experiências para autodireção e auto suporte. Continue a focar na energia da sua história localizada atrás de você, na área do seu terceiro olho. Os padrões de energia de percepções iluminadas tornam-se mais brilhantes. Suas intenções por sua liberdade e soberania são esclarecidas. Sinta, perceba, imagine ou pense em fortalecer a energia das crenças que o apoiarão em uma vida de maior escolha e prosperidade com propósito. Sua integridade e seus valores formam as novas bases de sua capacidade de manifestar suas ideias criativas, em harmonia com a energia universal do dinheiro. Muito bem. Respire e relaxe. Centro cardíaco e cardíaco superior. História. Mantenha suas mãos em frente ao centro cardíaco e cardíaco superior. Com as palmas das mãos voltadas para o corpo. Depois aponte as pontas dos dedos para dentro, em direção ao seu centro cardíaco. E agora visualize a energia fluindo das pontas dos seus dedos, movendo-se pelo seu centro cardíaco na frente e saindo pelo seu centro cardíaco nas costas. Mais uma vez, concentre-se na energia da sua história, na área atrás de você. Agora irradiando das suas costas em alinhamento com seu centro cardíaco e cardíaco superior. Na energia do amor infinito, combinada com a inteligência do seu coração, você escolhe evoluir seu relacionamento com a energia universal do dinheiro. Você pode ativar os padrões inativos não expressos de prosperidade intencional, que agora surgem em sua consciência. Esses padrões de energia de alta direção e alto suporte vêm da ressonância original do seu ser, que está sempre ricamente presente. Por favor, coloque as mãos em seu plexo solar. Saiba com confiança que dentro da sua malha, na energia da sua história, em relação à energia multidimensional do dinheiro, existem muitos tesouros e dons. Você está em calibração de acordo com sua sabedoria interior, redefinindo os recursos que você já possui e desenvolvendo novos recursos. Respire conscientemente e fique em paz. Plexo solar, história. Por favor, coloque as mãos em frente ao seu plexo solar, com as palmas voltadas para o corpo e as pontas dos dedos apontando para o seu centro de baixo. Respire profundo e conforme você expira conscientemente, mova as mãos para os lados, Concentrando na energia da sua malha atrás de você e até o seu centro de banche. Existe uma forte energia de suporte no seu plexo solar. Esse padrão te lembra da sua parte no time coletivo da humanidade. Está aqui para desempenhar o seu papel pessoal na evolução da consciência. A oportunidade de conhecer a parte mais criativa e apaixonada de você mesmo foi ativada. Quem é você agora? O que você representa? Como você se expressa como um ser evolucionário, conscientemente motivado? Contemple essas questões de tempo para que as respostas se revelem em detalhes completos e compreensíveis. Pode deixar suas mãos em seu plexo solar. Você está convidado a ser a melhor expressão possível de quem você é. Desenvolver e prestar serviço a si mesmo. Identificar o serviço que você pode dar aos outros para se ajudarem. A expressão única de quem você é é sempre valiosa e contribui grandemente para seu senso de autoestima. Tudo isso leva ao desenvolvimento de um relacionamento mais saudável, equilibrado e amoroso consigo mesmo. E com a energia universal do dinheiro. Respire, integre. Estamos reconfigurando o nosso padrão. Terceiro olho, energias de potencial. Ouça com atenção. O seu potencial futuro na multidimensional energia universal do dinheiro está diante de você. Por favor, mantenha novamente suas mãos na frente da área do seu terceiro olho, com as palmas voltadas para você e as pontas dos dedos apontando para cima. Respire conscientemente enquanto abre suas mãos e se concentra na energia da malha à sua frente. É muito claro que agora o seu potencial pode evoluir com mais sucesso, com o apoio recém-descoberto da energia da sua história, Reconheça a sabedoria que foi desenvolvida nesse momento em seu relacionamento com a energia do dinheiro. Ao afirmar a sua aceitação da ressonância da energia universal do dinheiro, você se abre ao apoio da sabedoria multidimensional para auxiliar na manifestação da prosperidade com propósito. Há muitas novas esferas de luz na frente da sua malha, todas são suas novas sementes de potencial. Você fez o seu trabalho para plantar as sementes de potencial nessa nova energia. Você está pronto para evoluir sua capacidade de interpretar e transformar a energia universal do dinheiro de uma maneira poderosa e presente. Como você pode ser útil? Como você pode ajudar os outros a se ajudarem? Pode relaxar as mãos. Conhecer esse caminho de aprendizagem, evoluir e compartilhar a sabedoria que você desenvolveu. Naturalmente irá inspirar os outros e deve ser celebrado e apreciado. Respire profundo, relaxe e leve as mãos ao seu centro cardíaco. Centro cardíaco e cardíaco superior, energias de potencial. Agora, abre as mãos, com as palmas viradas para frente, na área da malha à sua frente. As energias do seu centro cardíaco e cardíaco superior agora geram novos padrões de luz, brilhantes e fortes. Nesse centro, o equilíbrio da energia masculina e feminina é profundamente calibrado. A energia feminina do seu ser é a chave para elevar a ressonância do seu relacionamento atual com a energia do dinheiro, para a frequência da energia multidimensional do dinheiro. Esse é um sistema evolutivo de troca acordado por nossa família coletiva da humanidade. Na frente da sua malha, há muitas esferas de luz, como sementes cheias da energia do amor infinito, ajudando a trazer esse novo sistema de troca para essa realidade. Essa ativação para manifestar a frequência do dinheiro multidimensional, Requer que o ser humano multidimensional ame multidimensionalmente. Há muito mais nesses belos padrões de energia. Por enquanto, você é lembrado de que a pura energia do amor, a pura energia da autoestima e do valor pessoal não são dependentes da energia do dinheiro. Pelo contrário... A energia universal do dinheiro é dependente da pura energia do amor, da pura energia da autoestima e do valor intrínseco. Muito obrigado a você por fazer parte disso. Respire e relaxe. Permita-se integrar esse processo evolutivo. Coloque as mãos em seu coração. Nós estamos reconfigurando o nosso padrão. Plexo solar, energias de potencial. Você pode colocar as mãos em frente ao seu plexo solar, com as palmas voltadas para o corpo e as pontas dos dedos apontando para seu centro de baixo. Inspire profundo e inspire conscientemente, enquanto abre as mãos com as palmas viradas para fora, para a energia do potencial à sua frente. Concentre-se na energia da sua malha em frente ao plexo solar, até o centro de baixo. Nessa parte parte da ativação, mais uma vez, você fortalece a consciência do seu potencial. Na frequência do dinheiro multidimensional, pessoal e coletivamente. Você está em ressonância com todos aqueles que escolhem ativar sua consciência da energia universal do dinheiro. A energia do suporte e nutridor é gerada dentro da sua malha pessoal. E dentro da terceira malha que você cocria com outras pessoas que optam por fazer essa ativação. Essa ativação é um fortalecimento do seu senso de identidade e da capacidade de perceber e honrar o senso de ser nos outros. Como um ser humano multidimensional, esse estado de ser é uma expressão fortalecedora, encorajando um ao outro a trazer mais de nossas habilidades, talentos e dons únicos. 9. O número dessa ativação é o número da inclusividade. Os padrões de energia gerados nessa ativação são essenciais à medida que abrimos novos canais para a energia do dinheiro multidimensional. Você está pronto para aprender como aumentar essa energia e como usá-la sabiamente. Respire relaxe. Deposite as mãos do seu coração. Plexo solar, energia do receber. Nesse momento, você pode pôr sua mão direita no plexo solar. E manter a palma da mão esquerda para cima, no lado esquerdo do seu corpo. Essa é a postura da energia de receber. Existem algumas recalibrações especiais aqui, na sua malha, de acordo com sua sabedoria interior. Para receber abertamente as frequências da energia multidimensional do dinheiro. Você pode sentir, perceber, imaginar ou pensar nessas recalibrações enquanto se concentra na palma da mão esquerda. Essa é uma nova frequência projetada para liberar antigas restrições de qualquer tipo e ativar sua capacidade de alinhamento com a energia universal do dinheiro. Há uma forte energia de evolução aqui. Confie e saiba que sua capacidade de receber energias benéficas está aumentando e você é capaz de se tornar mais de quem você é. Uma versão ainda melhor. Avalie e honre a maneira como você gera e recebe a energia do dinheiro em sua vida agora. Ao gerar a energia do dinheiro, você pode estar fazendo exatamente o que gosta de fazer. E está conscientemente escolhendo continuar fazendo o que gosta e construindo para fazer ainda mais. Ou você pode não gostar de como gera sua energia do dinheiro. Ou você não tem tanta certeza do que realmente quer fazer. Ao abrir-se para receber essas novas frequências, você está mais aberto à sabedoria de todo o seu ser, obtendo uma melhor noção do que você veio fazer aqui e de como fazê-lo. Lembre-se de que essa ativação é chamada dinheiro multidimensional no estilo Fênix. É tempo para honrar sua capacidade de se elevar, regenerar e renovar. Respire, estabilize e receba. Plexo solar, energia da doação. Agora, colocamos nossa mão esquerda no plexo solar. E ficamos com a palma da mão direita para cima, no lado direito do nosso corpo. Essa é a postura energética do dar. Há algumas recalibrações especiais aqui na sua mão. Como sempre, de acordo com sua sabedoria interior. para e compartilhar abertamente as frequências da energia multidimensional do dinheiro. Você pode sentir, perceber, imaginar ou pensar nessas recalibrações enquanto se concentra na palma da mão direita. Essa é uma nova frequência projetada para liberar antigas restrições de qualquer tipo. E aumentar sua capacidade de dar e compartilhar a ressonância da energia universal do dinheiro. Pode relaxar suas mãos. Novamente, há uma forte energia de evolução aqui. Confie e saiba que sua capacidade de dar e compartilhar a ressonância de energias benéficas está aumentando. E você é capaz de se tornar mais de quem você é. Uma versão ainda melhor. Ombre e continue a reavaliar a maneira como você gera. Dá e compartilha a energia do dinheiro em sua vida agora. Ombre e reavalie como você direciona e utiliza a energia do dinheiro em sua vida. Contemple. Pagar as minhas contas é reconhecer as bênçãos que eu já recebi. Contemplemos novamente que outras trocas energéticas me capacitam a receber mais livremente e a criar um equilíbrio saudável com a energia de doar mais livremente aos outros. Lembre-se de que o foco está na energia do dinheiro multidimensional e como ele pode fortalecer a sua liberdade. Por favor, coloque ambas as mãos em seu plexo solar, sinta, perceba, imagine ou pense sobre a energia da iluminação, que irradia agora do seu centro coronário e cardíaco. Respire, sinta e perceba, imagine ou pense conscientemente sobre a energia da iluminação irradiando do seu plexo solar. Na energia do amor infinito, saiba que todos os relacionamentos em todas as áreas da sua vida estão evoluindo, incluindo seu relacionamento com a energia universal do dinheiro. Viva por muito tempo e prospere propositalmente. Tenha prosperidade com propósito. Declaração de ativação. Eu sou um humano universal. Na energia do amor infinito, escolho evoluir meu relacionamento com a energia universal do dinheiro e aumentar minha capacidade de viver uma vida plenamente próspera. Eu fortaleço os aspectos multidimensionais mais elevados do dinheiro, pessoal e coletivamente. Em gratidão, eu me torno mais de quem eu sou, vivendo, aprendendo e me expressando em um equilíbrio de dar e receber de todo o coração. Aceito as bênçãos de relacionamentos saudáveis, amorosos e equilibrados com todas as áreas da minha vida, inclusive com a energia universal do dinheiro, agora e sempre. Na energia da alegria e reconhecimento que tudo flua, na energia universal do dinheiro e minha vida diária. Respire, flua em paz e estabilidade, abundância e prosperidade com propósito. Integre, respire novamente e pode abrir os olhos. E assim é. E assim é. E assim é. Está feito. Está feito. Gratidão, anjo. Gratidão. Nossa, acho que eu fiquei lá. Coisa linda. Profunda. Tô vendo muitas cores douradas. Sabe aquele símbolo do infinito que tu colocou? Eu vi ele várias vezes, ah... Mas ele se multiplicava, virava para tudo que era lado, assim, assim, assim, assim, assim. Parece que saindo de mim, assim, e indo para o universo, voltando, indo e voltando, assim. Eu achei muito bonito, sabe? Muito dourado, muito dourado, muito dourado. E rosa, é. E muita luz assim, muito amor, uma energia muito pura, muito amorosa, sabe? Uhum. O oposto do que a gente conhece sobre a energia do dinheiro, que parece é? que né? a gente recebe essa é a energia verdadeira. E agora eu senti assim uma energia diferente. Ela é amorosa, gentil, leve. Suave, sutil, sabe? Então, muito, muito, muito bom, Matheus. Gratidão, meu anjo. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Gratidão. Gratidão, meu anjo. Gratidão. Okay. Uf. Então, pessoal, vou né, encerrando aqui, não sei, meu amor, quer falar alguma coisa? Um... Para quem se sentir no coração e está dando sequência ah, claro, né, nessa série de ativações, pode estar me chamando no direct é, ou no meu link lá da biografia, também tem lá a ativação do dinheiro, é só me chamar. E a gente conversa sobre o trabalho completo. Ele vai iniciar na terça-feira, dia 7. E assim serão quatro terças-feiras em que estaremos juntos Criando uma terceira malha e uma egrégora Para o trabalho de significação completa desta energia Com a amada presença da minha irmã, Kiara Chan <risos> Então eu espero e, vocês Para todo e, mundo que ressoou Muito obrigada Matheus, desculpa, eu eu falei correndo, acho que eu tô ainda lá no tá tudo bem. lá no, uh, mas gratidão, meu anjo foi maravilhoso, sinto assim, bem leve assim, sabe, parece que flutuando e gostei muito mesmo, tenho certeza que todo mundo vai gostar e né? Aqui foi uma demonstração da primeira sessão, uh, imagina quatro sessões fazendo esse mesmo movimento. Não é, além de o Matheus uh, ser uma pessoa da minha total confiança uh, em termos de conexão com os arturianos, energia, amor e verdade e honestidade em seu trabalho, Uh, só o fato de tu intencionar né, fazer um trabalho em prol de abrir a tua prosperidade financeira De criar uma energia positiva, amorosa e benevolente ao redor desta energia do dinheiro Já é metade do trabalho feito, pessoal Porque quando tu intenciona uma coisa, o universo já ouviu, o universo já entendeu ele já começa a te direcionar para esse lado e as coisas vão acontecendo, vão Sim. se abrindo, com certeza. Então, gente, olha, eu recomendo muito, muito mesmo, sabe? Eu Não são todas as pessoas que eu recomendo aqui no meu canal. E o Matheus, com certeza, é milhões de vezes uma delas e sempre será. Pois é, meu irmão, confio totalmente na tua luz, na tua energia, no teu amor, Sim. na tua honestidade. Então, gente, quem gostou, quem se conectou, entra lá no canal deste lindo, vai no direct dele, tira as dúvidas, ele já vai responder tudo na hora, já troca o WhatsApp, se inscreve, e eu também vou estar lá, e aí nos vemos lá na terça-feira. Certo, anjo de luz?